estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. Fico com receio quando o senhor diz que vai regulamentar a imprensa. Isso é, isso é uma censura velada. Não, não tenha não, medo, não ajude, rapaz. Não, mas como pô. é que eu vou ajudar se o senhor está falando que vai regulamentar a imprensa? Não acha que a internet tem que ter uma regulamentação? As declarações do ex-presidente Lula ameaçando fazer um novo marco regulatório para os meios de comunicação, caso seja eleito, foram classificadas por especialistas ouvidos pelo Jornal da Record como censura à liberdade de expressão. O projeto considerado antidemocrático já foi elaborado e seria uma das prioridades do governo petista. De um mês para cá, as falas do ex-presidente Lula se intensificaram. Ele defende impor limites ao papel da imprensa brasileira A estratégia para isso seria exercer um controle das rádios, jornais, televisão e internet Em uma das afirmações, Lula disse Tem que ter um limite, as pessoas não podem tudo do jeito que podem No Brasil, o artigo 5º da Constituição prevê a liberdade de expressão É uma cláusula pétrea, ou seja, que não pode ser modificada para o jurista Ives Gander Martins, a promessa de Lula, caso seja eleito, é inconstitucional. O que vale dizer? Quem está no poder vai admitir o mínimo de crítica e todos os governos totalitários começam por regular a mídia. Os governos totalitários começam por não permitir a liberdade de expressão. Então, do ponto de vista jurídico, inconstitucional, e do ponto de vista político, o melhor caminho para a ditadura é exatamente eliminar o direito de expressão. É o que acontece na Venezuela dos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro há mais de 20 anos. O populismo pregado por eles instalou o autoritarismo e perseguiu a oposição. Se nós vemos a constituição da Venezuela, 70% dos meios de comunicação, de comunicação são particulares. 25% das comunicações sociais e 5% só estatal. Então dá uma impressão... Que 5% só estatal, há uma grande liberdade, mas não há, porque o Estado controla o resto também. Os especialistas ouvidos pelo Jornal da Record afirmam que uma das principais características da democracia é a liberdade de imprensa. Eles reforçam que a Constituição brasileira já tem mecanismos para punir eventuais excessos e que qualquer tentativa de interferência pode se encaminhar para um tipo de censura. Para mim, é com grande preocupação... Porque quando se fala em regulamentação, na verdade está se pensando em censura da mídia. Lula admitiu que tinha um projeto pronto para regular os meios de comunicação quando foi presidente. Ele lamentou não ter colocado o tema em votação na Câmara. Quando eu uma mídia, uma mídia completamente livre, como pretendeu o constituinte de 88, como está os artigos 220, a 224 da Constituição, a sociedade terá pulmões para poder pensar, para poder decidir de ter as informações necessárias e poder decidir. No momento que nós tivermos uma regulação, quem vai decidir o que eu posso dizer é exatamente essa regulação.